Boa noite. É lamentável mesmo a morte de tantos inocentes. O Estado Islâmico está impondo força contra as maiores nações do mundo. Usam de meios terríveis para impor sua vontade e devem ser eliminados antes que conseguirem o apoio de alguns países que têm uma bomba nuclear, como a Coreia. No cenário internacional, estes países que têm a tecnologia nuclear usam de ameaças para conseguirem vender seus produtos e fortalecerem suas economias, pois tudo é dominado pelos Estados Unidos. Inclusive o Brasil entra no jogo empobrecendo o seu povo, diminuindo o salário para conseguir vender seus produtos agropecuários, porque senão os Estados Unidos ganha tudo. É, por trás de toda essa palhaçada está o dinheiro, Ninguém luta de bolso vazio. E os Estados Unidos mantêm fechado o mercado só para ele. Só ele vende, só ele compra, só ele ganha. Então é questionável. A gente entra em crise porque perde a venda para eles. Então o dinheiro perde o valor. O dólar deles vale mais sempre, é base de cálculo, porque eles dominam o mercado internacional e os outros países também querem crescer vendendo um para os outros tá complicado, esse Estado Islâmico é um caso a parte, porque eles usam do terrorismo para se fazer em um país, eles não foram aceitos pelo povo deles, então é uma nação antidemocrática, a guerra deve existir e infelizmente muita gente inocente vai morrer, porque o pobre é o que sempre paga a conta final. Né? Vamos torcer para que haja acordos entre os líderes desses países aí, se é que eles têm um líder, pois parece que não tem líderes também. Eles saem aleatoriamente para o mundo e matam pessoas de graça, sem sentido. É complicado uma coisa dessa aí, é um caso muito peculiar, mas que pode daí surgir uma terceira guerra nuclear. Se houver o um envolvimento dos países asiáticos, como a Coreia do Norte, a Coreia que tem a bomba nuclear e a China que é comunista, a gente pode estar testemunhando o início do fim.